Prezados irmãos, estamos aqui de novo para dar continuidade ao estudo das mensagens que encontramos preparada para essa semana de oração. E hoje vamos falar do nosso dever sagrado de contar aos outros o grande amigo que encontramos em Jesus. A palavra de Deus diz em Isaías 44, versículo 8, o seguinte, Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Interessante que aqui Deus, através do profeta Isaías, Ele nos chama de testemunhas de Deus. Nós devemos ser testemunhas de Deus. Testemunha é aquela pessoa que viu algum fato e está disposta a relatá-lo. Essa é uma testemunha. Interessante que na palavra de Deus nós encontramos várias pessoas que foram salvas por Jesus e imediatamente começaram o seu trabalho de difundir a sua mensagem. Eu gosto muito daquela experiência da, da mulher samaritana. Aquela mulher era uma mulher que tinha sérios problemas morais, problemas espirituais, problemas sociais. E ela se dirigiu ao poço, ao meio-dia, quando não encontraria ninguém lá. Só que lá estava Jesus esperando por ela. E ela se estranhou a presença de Jesus, procurou evitá-lo, mas Jesus revelou a ela o seu amor revelou a ela a, o seu desejo de salvá-la. Ele mostrou a elas os focos infecciosos do seu caráter e se identificou como salvador, como Messias. Irmãos, aquela hora que aquela mulher passou com Jesus foi suficiente para mudar a sua vida em todos os aspectos. E agora aquela mulher que antes era tímida, medrosa, covardada, fugindo do povo, ela deixou o cântaro e foi chamar o povo e trouxe quase toda uma pequena cidade aos pés de Jesus. Então, esse é o plano de Deus. Sempre que nós temos um contato com Jesus, com a sua palavra, com a sua verdade, ele coloca em nós esse, esse dever, esse desejo de transmitir ao povo essa verdade. Um outro exemplo que eu acho muito bonito, eu mencionei em outra palestra, é o jovem Gadareno. Ele era escravo de Satanás, ele estava ferido, nu, ele tinha a mente desequilibrada, agressivo, perigoso, mas no momento que Jesus expulsou o demônio da sua vida, ele aparece vestido, com perfeito juízo, e agora ele faz um pedido a Jesus, Senhor Jesus, eu gostaria muito de ficar contigo, andar contigo. Jesus falou assim, não, você vai, vai para os seus, para a sua família, seus vizinhos, e conta o gran, quão grande coisa Deus fez por você. Esse é o um, é um exemplo prático de alguém que aceita Jesus. Encontramos também o grande apóstolo Paulo, aquele homem que estava perseguindo os cristãos, levando os cristãos à morte. E quando ele estava chegando em Damasco, ele foi derrubado ao pó, ali ele ficou cego. E ele fez duas perguntas importantes a Jesus. Primeiro, quem é Senhor? E quando Jesus se identificou para ele como o Salvador, como o Messias, como Jesus, então ele fez outra pergunta importante. que queres que eu faça? Então Jesus deu as instruções iniciais para que ele fosse a igreja, e na igreja seria dito o que ele devia fazer. Bem, logo que Paulo foi batizado, logo que ele recuperou a sua vista, ele já começou a pregar a Jesus. E dali em diante, até o seu último dia de vida, ele dedicou a sua vida inteira para a pregação do Evangelho. E diz a inspiração que depois de Jesus, Paulo foi o maior mestre que o mundo já conheceu. Ele pregou para, em diversos países a mensagem do evangelho, estabeleceu diversas igrejas. Não só Paulo, mas todos os demais apóstolos, discípulos, verdadeiro, discípulo de Jesus. Nós lemos a respeito dos cristãos em Antioquia. Eles, o assunto deles era Jesus. Jesus nasceu, Jesus viveu uma vida perfeita, Jesus fez milagres, Jesus morreu na cruz para a nossa salvação, Jesus ascendeu aos céus. Ele intercede por nós e ele voltará para levar-nos ao lar celestial. Aquele povo que não tinha nome, a igreja naquele tempo não tinha nome, ela era, era conhecida como seita, como o caminho, mas agora os próprios pagãos foram inspirados a chamar aquelas pessoas de cristãos. Por quê? Porque o que elas falavam era Cristo, o que elas pregavam era Cristo, o que elas viviam era Cristo e falavam assim com convicção, com certeza, com amor, com lágrimas, o que elas tinham aprendido de Jesus. E assim encontramos diversas pessoas. Encontramos os reformadores, encontramos aqueles que descobriram a palavra de Deus. E agora, como nós podemos pregar o Evangelho, como nós podemos testemunhar, como podemos ser um missionário ativo? Primeiramente, quando nós aceitamos a Cristo, nós, a nossa vida é transformada então nós temos oportunidade de falar e temos oportunidade de viver mas além disso deus nos dá diversos meios pelos quais nós podemos pregar o evangelho há meios poderosíssimos por exemplo material impresso eu, eu dediquei boa parte da minha vida com coportagem. eu pela graça de deus pude distribuir milhares de livros contendo a verdade presente nós temos também os cursos bíblicos temos os folhetos temos as revistas temos a bíblia temos a os livros da bíblia separados para distribuir às pessoas e eu, eu particularmente tenho dedicado bastante tempo e recursos para comprar literatura para colocar na mão do povo e nós temos nós vemos os efeitos dessa literatura na mão do povo então nós temos com os contatos missionários a, a nossa o nosso nossa sociabilidade, cumprimentar as pessoas, temos o dever de interessar-nos pelos que elas passam, sofrimento, por angústias, para dar uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto. Jesus falou que o Espírito de Deus estava sobre ele para ajudar os enfermos, os que estavam sofrendo, que estavam, liber, dar liberdade aos cativos, e liberdade da prisão os presos. Essa é a nossa missão. Além disso, nós temos outros recursos, falar às pessoas pessoalmente, pregar o evangelho no púlpito e aproveitar toda a oportunidade para revelar a Jesus em nossa vida, em nossas palavras, em nosso caráter. E esse trabalho deve começar na nossa própria família. Devemos a, a trabalhar pela esposa, pelo esposo, pelos filhos. O nosso trabalho missionário deve começar em casa, porque seria uma incoerência eu Ser uma pessoa amável, cortês, educada com os de fora e ser uma pessoa agressiva com os de dentro. Então, o nosso testemunho não é apenas fora. Nosso testemunho começa em casa, com a nossa própria família. E para os jovens que estudam, eles têm a oportunidade de testemunhar de Jesus na escola onde estudam, na, na empresa onde trabalham, não apenas falando, mas vivendo, tratando as pessoas com um cavalheirismo, com respeito, com amabilidade, com sociabilidade. E agora nós temos um outro recurso que tem, caus... tem produzido muito efeito é que é o que nós estamos usando agora que é a mídia a mídia tem alcançado milhões de pessoas em todo o mundo eu me lembro que anos atrás nós tínhamos uma grande preocupação por exemplo como alcançar a classe alta como alcançar os condomínios fechados onde ninguém entra super proteção então, Deus permitiu que a mídia surgisse, Ele deu sabedoria aos homens para criassem a mídia. E agora, através do trabalho online, nós alcançamos milhares de pessoas todos os dias, todo momento. As barreiras foram derribadas, não existe mais fronteira, não existe mais obstáculos. Agora, só não houve evangelho quem não quer mesmo, porque o evangelho está sendo divulgado através da mídia para todos os lugares, sem fronteiras, sem obstáculos sem dificuldades. Aqui está no, na nossa leitura de hoje, aparece aqui uma uma informação muito interessante. Por exemplo, o Facebook alcança 2 bilhões e 27 milhões de usuários. O Twitter alcança 326 milhões de usuários, o Instagram, 1 bilhão de pessoas, LinkedIn 260 milhões, Pinterest mais de 250 milhões de usuários. Então, queridos irmãos, se nós usarmos com sabedoria a mídia para divulgar a palavra de Deus, nós alcançamos muita gente. É claro que existe o perigo de nós usarmos a mídia para fins nada bons. Porque, por exemplo, o que, que você usa, quiser da mídia, você encontra tanto coisas boas como coisa más, coisas más. E, e nós precisamos usar aquilo, não que a mídia em si seja má, mas a maneira como nós a usamos, ela pode ser uma grande bento ou uma grande maldição. Então, realmente, nós estamos vivendo num mundo digital. E como temos aproveitado esse grande dom? A experiência que estamos fazendo durante a pandemia do coronavírus, ela nos deu uma grande lição. A nossa igreja, antes da crise, ela estava restrita, as reuniões presenciais, que são muito importantes. Quando nós fomos forçados a fechar as igrejas por causa da crise, então Deus revelou para nós o grande campo de ação que nós temos através da mídia social. Então agora, se nós nos consagramos a Deus, nos entregamos a Cristo, e se somos batizados com o Espírito Santo, se estudamos a sua palavra, nós podemos ser usados como testemunhas, para levar ao mundo todo a Palavra de Deus. Eu nunca vi a mensagem de reforma ser divulgada de maneira tão eficiente, tão ampla como está sendo divulgada hoje. Pessoas do mundo inteiro estão acompanhando as nossas mensagens de diferentes lugares. E Jesus disse que nós foi lhe dado todo o poder no céu e na terra. Eu quero chamar a atenção de vocês para Mateus 28... A, a comissão que Jesus nos deu, nos deu, ele diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, qual, qual é a ordem que ele nos dá agora? Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e aí, qual é a promessa dele? Interessante que Jesus primeiro nos convida, vinde a mim todos que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontarei descanso para as vossas almas. Depois que vamos a Cristo, o que, é que ele faz? Ele fala assim, ide, conta para os outros que você aprendeu de mim. Ele não diz que o mundo todo vai se converter, não. Mas ele diz que o mundo todo tem de ouvir a palavra de Deus. Essa mesma comissão nós encontramos em Marcos 16. Jesus disse o seguinte. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes... Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, queridos amigos, Jesus nos chama para que sejamos suas testemunhas. Quer dizer, ouvimos de Jesus, somos suas testemunhas para contar aos outros o que aprendemos dele. Para exemplificar na nossa vida o que nós aprendemos de Jesus. Então, nós temos essa sublime missão. Eu me lembro que depois que nós começamos o trabalho da online nós temos entrado em contato com pessoas de diversas camadas sociais de diversas organizações religiosas e de diversos países todos eles é, revelando com um grande amigo conheceram em jesus então queridos amigos para que nós saibamos usar a mídia é precisamos que conheçamos a jesus é preciso é preciso que nós tenhamos relacionamento pessoal com ele é ele quem nos dá sabedoria graça e poder para divulgar o evangelho nós temos diferentes oportunidades por exemplo um, temos visto que o trabalho de naturismo o trabalho de cozinha vegetariana é uma grande oportunidade para chamar as pessoas para o evangelho é chamada de braço direito da tríplice mensagem a reforma pro saúde se vocês, vocês sabem que o nosso mundo é um vale de lágrimas é um hospital vasto hospital onde pessoas de toda parte, todas as camadas sociais estão sofrendo, estão morrendo por falta de conhecimento. Então, nós temos oportunidades várias. Nós podemos pregar o evangelho através da nossa literatura, podemos pregar o evangelho através das, das reuniões de saúde, de arte culinária, através da mídia, através da distribuição de literatura, maneiras diversas. Mas a maneira mais poderosa de testemunhar, é uma vida coerente uma vida em harmonia com a palavra de deus então a obra de deus agora deve avançar rapidamente e caso seu povo atenda ao chamado ele tocará os abastados a doar meios e assim possibilitar que sua obra seja realizada a fé na palavra de deus colocará seu povo na posse de propriedades que lhes permitirão trabalhar nas grandes cidades que aguarda a mensagem da verdade. Não devemos gastar nosso dinheiro em coisas que não são essenciais. Aqui fala da parte da economia. Nós deveríamos reservar dinheiro que Deus nos dá para ajudarmos a sua causa, comprar literatura, participar de programas evangelísticos. Outro grande meio de comunicação é a boa música. Ah, os cantores sacros, aqueles grupos musicais da igreja, os corais, as orquestras, são um excelente meio para alcançar as pessoas. Eu me lembro que a minha sogra, ela era católica, e ela tinha uma inquilina que toda manhã fazia o culto matutino e toda noite fazia o culto vespertino. E a minha sogra se aproximava de maneira discreta e ficava ouvindo aqueles hinos. Até que um dia ela se aproximou da pessoa e perguntou o que, é que ela cria, o que, é que ela fazia. E aquela senhora pregou para ela a mensagem da reforma. A minha sogra, então, aceitou o evangelho através da música. E como ela, muitas outras pessoas que foram alcançadas através dos cânticos sacros, através da música, através das orquestras, através dos instrumentos. Então, a música também é um elemento é um elemento essencial para testemunhar de Jesus. Às vezes, diz o apóstolo Tiago, se está alguém triste, ore. Está alguém contente? Cante Louvores. Eu me lembro que uma vez estávamos nos Estados Unidos, ali em Roanoke, e nós fomos passear com a juventude perto de, um, de uma represa. E quando chegou a hora de terminar o sábado, nós reunimos ali em público mesmo, fizemos um culto, começamos a cantar alguns hinos, e as pessoas começaram a se aproximar através dos hinos que cantamos. Aí nós pudemos distribuir literatura e fazer um trabalho excelente. Então, queridos amigos irmãos, há muito campo para ser explorado já mencionamos aqui a literatura, mencionamos aqui a arte culinária, tratamentos naturais, a mídia e também a música. Há várias, há várias maneiras. E Deus deu a cada um de nós um talento diferente, ou mais que um talento. Esse talento não é para nossa exaltação própria. Esse talento que Deus nos deu é para ser desenvolvido na sua obra, para difundir o evangelho, onde quer que nós estejamos. Então diz a inspiração, não devemos gastar nosso dinheiro em coisas que não são essenciais. Deus exige que todo real disponível seja dedicado à obra de abrir novos campos para a entrada da mensagem do Evangelho e diminuir as, as montanhas de dificuldades que tentam impedir nossa obra missionária. Então, como devemos usar o nosso dinheiro? É claro que precisamos nos manter, precisamos ter a nossa casa, o nosso carro. Mas devemos dedicar parte do dinheiro, aliás, todo o dinheiro deve ser para a glória de Deus, mas parte dele especificamente para difundir o evangelho. Por exemplo, a nossa editora ela tem literatura de qualidade e de preço acessível. Podemos comprar aí 500 mil pequenos livros e dar para os nossos amigos, dar para os companheiros de viagem no ônibus, no trem, na estação rodoviária, na escola onde estudamos. Então, nós temos muitas, muitos meios e muitas oportunidades para difundir o Evangelho. Então, Deus nos chama de testemunhas e devemos aproveitar hoje o nosso tempo. Como a, a mulher samaritana, como o apóstolo Paulo e como outros, nós também devemos aproveitar os talentos que Deus nos deu para difundir a sua verdade. Que eu e você possamos ser testemunhas eficientes para de, divulgar o Evangelho onde quer que nós estejamos. Lembremos-nos, há maneiras e meios, mas a maneira mais poderosa é a nossa própria vida consagrada ao serviço de Deus. Que essa seja a nossa experiência hoje e sempre. Amém.